Que a gente conversou São sobre as estruturações do forro Poxa, Helena, como é que eu sei? Qual tipo de estrutura você uso? Se é bidirecional, se é simples Se é aramada Qual tipo? Qual tipo? vai depender sempre do nível e da complexidade de instalações que você tem no seu teto. Quando você tem muita instalação, você não consegue fixar o forno na laje, né, na estrutura superior e você precisa, porque o forro não flutua. Então, quanto mais instalação você estiver passando, menor a quantidade de tirante que você vai ter. E o que que isso resulta no final das contas? O tipo de estrutura, porque quanto maior o espaçamento do tirante, que é o que suspende o forro, mais resistente tem que ser o perfil para resistir aquele vão. Então você pode ter, você tem soluções, a maioria das soluções você precisa de uma suspensão na né, sua estrutura, cada 1,20m mas às vezes você não consegue ter né? um suporte a cada 1,20m, você vai precisar espaçar isso mais. Quando você precisar passar, espaçar isso mais, aí sim você vai mudar a sua estrutura. Porque se você utilizar soluções é, complexas, você pode chegar até vãos de 3 metros, sem nenhum tipo de tirante segurando o seu forro. Isso serve para qualquer tipo de estrutura, tanto a removível, quanto a monolítica, quanto a perfurada.